Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo o meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Trago hoje a parte 2 do mesmo estudo da série que estamos aqui a falar dos três dias, o que significam na palavra de Deus Quando Jesus disse três dias depois, ele levantaria o templo, ele ia erguer o templo que seria destruído e, e ao terceiro dia, né, Deus disse que haja luz e houve luz. Então, vamos tentar aqui fazer uma concordância e tentarmos entender o que isto hoje, na nossa realidade da graça, ela representa, significa e o que quer dizer. No livro de João, capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio, era aquele que é a palavra, ele... Estava com Deus e era Deus. Ou seja, no princípio, Jesus Cristo era a palavra. Ele, a palavra Jesus Cristo, estava com Deus. Era a palavra de Deus. E Ele, Jesus Cristo, que era a palavra de Deus, então se fez carne. Veio e habitou entre nós. E era Deus. Na verdade, Ele é o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 3 Diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Por intermédio da palavra, Deus criou tudo. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Sem Ele, ou sem a palavra, sem Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus Cristo, sem o poder da palavra, nada do que existe seria feito. Nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, versículo 5, diz assim, a luz brilha na trevas e as trevas a, a, e as trevas a, a derrotaram, ou seja, as trevas não a derrotaram, é isso aí. É, a luz é a palavra revelada de Deus que é Cristo, ela brilhou aqui no meio das trevas, trevas é, é falta de conhecimento, falta de revelação espiritual, e as trevas não a derrotaram, ou seja, a ignorância espiritual, a falta do conhecimento da palavra revelada não derrotou a verdade revelada, que é Cristo. Mas ela habitou aqui, entre nós. No versículo 9 do mesmo capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ou seja, a mesma luz que é Cristo chegou ao mundo e chegou para nos iluminar, chegou para nos despertar do sono espiritual, da ignorância espiritual em que nos encontrávamos antes de Cristo ter se revelado a nós. Até hoje, essa mesma luz que é a verdade de Cristo, ela tem tem revelado, tem revelado se revelado a muita gente, muitos têm despertado e muitos também têm resistido, não têm deixado com que essa luz que é Cristo, que é a verdade de Deus, ela revele Deus a intenção e o significado verdadeiro da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Então, elas resistem, principalmente, os religiosos do, da nossa época, assim como daquela época em que Jesus viveu aqui na Terra como homem, né? que eram os fariseus. No versículo 12 do mesmo capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Contudo, aos que o receberam, todos aqueles que receberam a verdade, a palavra revelada de Cristo, aos que creram em seu nome, todos aqueles que creram no nome eh, de Jesus Cristo, no nome de Deus, que é a palavra revelada de Deus, deu-lhes então o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que receberam a, a palavra revelada, todos aqueles que receberam, que, que, receb, que receberam o nome revelado de Deus, e, e todos aqueles que, que, que, que, que receberam a palavra revelada de Deus, o nome de Deus a luz, a revelação da palavra de Deus, então, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós aqui entendemos que todos aqueles que se tornam filhos de Deus, ou filhas de Deus, são aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador. São aqueles que despertaram para a luz, que é Cristo, que é a palavra revelada. Muitos ali hoje no mundo dizem, eu também sou filho de Deus, eu também mereço. Isso, isso, isso é balela, isso é conversa. A palavra de Deus diz que o filho é todo aquele que recebeu, a verdade, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo. Então, todos aqueles que receberam a verdade, a palavra de Deus revelada, receberam Cristo, esses sim, foram feitos filhos de Deus. Quem não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, quem não recebeu a revelação da palavra revelada que Cristo não é filho de Deus, até o dia em que ele receber. Deus criando os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é equivalente a todas as coisas sendo feitas pela palavra. Quando Deus diz criou os céus, aqui é uma equivalência, é o um equivalente, é uma representação de todas as coisas que foram feitas pela palavra, porque a palavra é que criou tudo. Através da palavra, todas as coisas são criadas. Através de Cristo, todas as coisas foram criadas. Porque a palavra que é Cristo, a palavra é o próprio Deus. Até hoje, Deus cria espírito e carne com o poder da sua própria palavra. O Espírito de Deus, movendo-se movendo sobre a face das águas, enquanto a terra era sem forma e vazia, e trevas, né? É, predominavam tudo no capítulo... No, no, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. É uma representação, ou é o equivalente à luz que brilha nas trevas. E as trevas não o compreenderam, nem o derrotaram. Então a luz de Deus, a palavra de Deus, o Cristo de Deus, ele antes de estar dentro de uma pessoa, ele ele paira sobre as águas. Ele paira sobre as águas. É, ele fica do lado de fora e bate à porta, através de uma pregação que traz Cristo, que revela Cristo, que revela o Filho de Deus para ti e para mim. Quando a pessoa, então, recebe, é, a palavra de Deus já aceita esta palavra Que é a luz Então ela agora sim Passa a ter forma Passa a ter vida Passa a ter sentido Passa a ter propósito Sem uh, recebermos Cristo como luz Como a palavra de Deus Como o Filho de Deus Revelado para nós A nossa vida continua sem forma e vazia Falamos à toa Vivemos à toa Vivemos como todo mundo vive, é, seguimos a onda de todo mundo e, e a nossa vida não encontra sentido, não encontra direção, não tem cor. Não tem luz Imitamos todo mundo Imitamos aquele cantor, aquele artista Aquele, aquele ator aquele uh, Vestimos como os outros vestem Queremos falar como aquele cantor fala Queremos viver como aquela pessoa vive Que também é vazia e sem forma Mas é tudo no externo A forma de falar, a forma de vestir De se comportar uh, De agir, fazer as coisas Imitamos Até um dia recebermos Cristo Aí sim então imitamos Cristo e personificamos Cristo, Filho de Deus, aqui neste mundo. Manifestamos Cristo, que é a verdadeira vida. Porque imitar cantor não é a verdadeira vida. Isso, isso, isso é balela, é conversa. Imitar artista, imitar outras pessoas não tem nada a ver com vida. Isso é só se mentir. No livro de João, deixa-me só puxar aqui o, o versículo. Então, quando o Espírito de Deus, movendo sobre a face das águas, enquanto a terra era sem forma e vazia, e escura, ou em trevas, é equivalente à luz que brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam e nem a derrotaram. Está em João capítulo 1, versículo 5. Luz e Espírito de Deus são a mesma coisa, eles representam o mesmo Deus, ou seja, o espírito da verdade. João, capítulo 14, versículo 17, atesta isso. A razão pela qual, pela qual as trevas são incapazes de compreender a luz é porque no início, quando no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o espírito da verdade era incapaz de penetrar em nosso mundo interior. O espírito de Cristo, o espírito da verdade, a luz, eh, o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas. Não, não, Deus ainda não tinha dado ordem para que penetrasse a, ao nosso mundo interior, ao nosso espírito. Até o terceiro dia, no terceiro dia, Deus disse: haja luz, ou seja, haja revelação de quem Cristo é dentro da tua vida, de quem você é em Cristo, na presença de Deus. Então no terceiro dia, Deus revela Cristo. É, tem cristãos hoje na nossa realidade que já estão no terceiro dia, já despertaram, já receberam essa luz, já sabem quem são em Cristo Jesus e quem Cristo é na vida deles. Eles sabem. E há cristãos hoje salvos, têm o Espírito Santo de Deus, foram selados, mas não sabem. Quem, quem eles são em Cristo Jesus é como um bebê ainda ainda estão andar de quatro e quando alguém traz essa luz, essa revelação tenta falar, eles pegam pedra eles tentam atacar chamam herege, chamam, chamam falso porque não querem sair da zona de conforto onde se encontram, no, na verdade é, não é zona de conforto é na escuridão espiritual na ignorância espiritual eles, querem, eles preferem ficar ali eles, eles têm medo da revelação da luz, a luz brilhou no meio das trevas, e as trevas não o reconheceram, não o compreenderam e também nem nem o derrotaram, então a luz está ali, está, paira sobre as trevas, sobre as pessoas que ainda estão na ignorância espiritual, que não sabem quem eles são em Cristo Jesus, eles pensam que para serem salvos, eles precisam pagar o preço, para serem abençoados, eles precisam pagar o preço, precisam fazer alguma coisa, quando a palavra de Deus diz que para nós termos abençoados, salvos e protegidos neste mundo, nós precisamos confiar na obra de Cristo. Isso é a luz, é a luz que paira sobre as trevas, tentando, procurando se revelar. E a pessoa não quer essa revelação, não compreendeu a revelação. Ela acha que a justiça dela própria é que ele salva, é que ela abençoa e é que ele faz aceito e aprovado diante de Deus. Quando ela não tem essa revelação, ela pensa que as coisas são feitas assim, deste jeito, mas é o contrário, meu irmão, minha irmã, espero que esta palavra lhe tenha abençoado, esta é a parte 2 desse devocional, desse estudo, vou trazer agora também a parte 3, porque não terminei, eu, pref... eu preciso terminar eh, esse devocional todo de Gênesis, eh, entre Gênesis e João. Gênesis capítulo 1, João capítulo 1. Nós temos ali em João capítulo 1, praticamente a explicação, o significado, a revelação de Gênesis capítulo 1. Eh, eu trago a parte 3 mais tarde. Deus abençoe a todos de uma forma grande e tamanha. Shalom.